Que é a malta do Aço? antes de começar aqui o vídeo, desculpem lá aqui o meu outfit, estou assim um bocado um de bocado farsola, né? Porquê? Porque fim de semana, hoje é fim de semana, não tinha assim nada para fazer, estava aqui, digamos, de quarentena e o que é que eu resolvi fazer? Pus aqui o meu GTI dentro, que já está aqui elevado com o meu quick jack e eu sinceramente não ia fazer vídeo disto. Pronto, o que é que eu vim aqui fazer? Só tirar a linha de escape, vocês lembram-se quando eu anunciei este carro, quando eu fiz o primeiro vídeo disse que a linha de escape estava tipo passador, aquilo fazia mais barulho pela linha do que propriamente pelo escape e assim, olha, vou já desmontar a linha de escape, tenho um rapaz que em princípio me vai arranjar uma usada mas em bom estado, que ele tem um carro só para track day e para dar barrote e tem lá a linha de origem usada e eu, pá, ter uma usada porrerita, ou esta que aqui está, que parece um passador, prefiro ter uma usadinha, não é? Então estava ali, olha, vou já desmontar a linha, fica já ali fora, vou já jogar isto fora, e depois quando, quando, vier, quando vier a outra é só montar. Nem ia filmar nem nada, mas pronto, olha, resolvi, entretanto resolvi filmar para vos mostrar aqui o GTI, ok, está aqui, é elevado aqui com o Quick Jack, e já, e já não temos liga de escape, não temos nada. E como alguns de vocês chegaram a falar... Uh, como é que estava o GTI em termos de manutenção que eu tinha dito que ele precisava de muita manutenção este carro estava tipo desenterrado, <risos> uh, estava parado há muito tempo o antigo dono era um bocado descuidado tem muita falta de manutenção e muitos de vocês me perguntaram tá, mas que falta de manutenção é que o carro precisa? que material é que o carro precisa? pois é, eu também não sei assim grande coisa o que é que a gente vai fazer? vamos lá abaixo dar um olho e eu vou vos mostrar o GTI por baixo, vamos lá? Beleza. Então, malta, já, aqui, já estamos aqui em baixo, já vou buscar aqui uma lanterna para a gente ver aqui, uh, os estragos do GT, ok? Lembrando, eu não sou mecânico porque se eu fosse mecânico eu me dava isto tudo e fazia eu, ok? Vou vos só mostrar como é que está o carro porque vocês têm curiosidade, ok? Vamos lá ver isto. Malta, assim ao olho o gajo está todo babado. Tem aqui uma grande babadela na caixa que eu não faço ideia. Se virar de lá de cima, né? se virar aqui do próprio vedante. Seguindo para aqui, em termos de triângulos, não parece nada mal. Em termos de triângulos, não me parece nada mal. Transmissões. O folozinho está bacana. Este folozinho também está bacana. Deixa cá ver deste lado. Este também está bacana. Esta abraçadeira já não é daqui, mas pronto. Está bacana aqui também, não está mal. Este triângulo, assim a olho, também não está mausito. Os sinoblocos da barra estabilizadora já estão um bocadinho coçados. Este aqui, esta borrachinha já não está a grande coisa, não. Esta borrachinha já não está assim grande coisa. Já está aqui a querer abrir aqui atrás. Todo arranque já foi substituído aquela marca. Já foi substituído este apoio também. Não parece mal aqui por trás. Parece mal. E aqui, pronto, malta. Aqui é onde estava a linha de escape. Vocês estão a ver, não tem nada desde aqui, desde aqui do coletor. Eu tirei tudo até lá abaixo. Não temos nadinha. Mas malta, como vocês podem ver aqui em baixo, o carro não tem assim mocadas. Está direitinho. Ah? Não tem. Pá, tem um bocadinho mau aspecto, mas são coisas facilmente recuperáveis. Estas babadelas, isto é, basicamente, é falta de manutenção. Isto já foi muito moído. Tem que levar uma uma porquinha nova, mas os sensorzinhos estão cá todos, está tudo ligadinho aqui está tudo ligadinho, está tudo, pá, pronto, assim a olho, ah, até não está, mal todas as caixas do filtro de dar todas mas pronto, pá, convinha se calhar o quê? Levar aqui uns triângulosinhos, estes sinal blocos barra estabilizadora pá, discos obrigatórios, pneus também já estão muito velhos Ver aqui estas fugas e de resto, digo-vos já, até pensei que estava pior. Eu ainda não me tinha metido aqui debaixo do carro, excepto agora quando foi para mudar, um, para sacar a linha de escape e digo-vos já, eu pensei que ele estava pior. Pensei mesmo. Bem, é assim que está o GTI, foi só um vídeo rápido, ok? Lembrando que eu não nem os nomes das coisas eu sei bem. Para vocês verem ah, a desgraça que eu sou a nível de mecânica. Uh, mas, bom, vocês tinham curiosidade de ver o GT por baixo. Devo-vos mostrar como é que ele estava em termos de manutenção. Ah, tem aqui algumas, olha ah, aqui, uma apressadora, isto, isto não é nada. Tem aqui algum descuido. Basicamente, o que este carro tem é nível de descuido. Agora, digam-me lá, e se a gente fosse for isto a trabalhar? <risos> Sem escape. Fazer <risos> isto a trabalhar. Só do coletor é! <risos> então e agora, para pôr isto a trabalhar? <risos> sem escape, sem nada, vai fazer um barulhão dos diabos. Precisamos primeiro do meu booster, que esta bateria já era. E eu, para pôr-lo cá dentro, já precisei do meu booster. E agora vou usar novamente o meu booster, que está aqui. Vou tirar isto. Isto está aqui. Vamos lá. Lembrando, eu tenho o vídeo deste booster já no canal, mas se quiserem eu volto a pôr o link na descrição. Para vocês verem que isto para cá funciona bem. Olha, estão a ver? Já usei hoje de manhã e estou a usar agora novamente. Ora, então para ligar isto é fácil, é só ligar aqui, tá? Ligar o preto ao preto e o vermelho ao vermelho. Ele dá estes tals assim. Tals quer dizer que está pronto a funcionar. Agora vamos lá dentro. Para trabalhar! Wiesz É muito barulho. Bem. Bem melhor assim. Bem melhor assim. Bem, já viram o costado do jeitinho por baixo? Já viram o jeitinho a trabalhar livre, direct? E pronto, é assim. Pá, basicamente não está mal. Não está mal aqui a tampazinha partida, esta braçadeira isto é trabalho meu, porquê? Porque esta tampa está tá aqui partida e ela quando está larga roça e houve-se um antes que estrague mais do que já está, eu meti aqui esta braçadeirazinha só para desenrascar, lembrando lembrando se eu arranjar o carro ele vai ser todo arranjadinho, se eu resolver vender o carro quem o comprar, já, tá, já sabe que tem um, uma boa base, um carro 100% original, um dono uh, o rapaz comprou novo tem um dono, eu sou o segundo dono e pá, é uma boa base de restauro, não está bom, volto a repetir, não está bom, mas tem uma grande base, uma grande base para fazer daqui um carro à maneira que vai valer facilmente 5, 6 mil paus daqui uns anitos e arranjadinho. Bem malta, foi um vídeo daqueles tipo de quarentena, como quem não tem nada para fazer, é um conteúdo, é um conteúdo. Espero que curtam um destes vídeos, ao menos, olha, a gente entretém-se aqui e mostra-vos alguma coisa diferente do habitual, ok? Bem malta, fiquem bem, um grande abraço e um grande... Yeah!